O espelho nos lembra que o inimigo somos nós mesmos, visto de um ângulo diferente. Todos estão sendo vigiados a todo momento e de diversas formas. O governo insiste em dizer que é para nossa própria proteção, para facilitar nossas vidas. Somos a sociedade mais vigiada da história. Sim, vivemos de certa forma... Um Big Brother Mundial. Quem nunca ouviu falar, há a profecia que nos últimos dias, ninguém poderá comprar ou vender nada sem possuir a marca da besta. Será que essa marca chegou? Será que o microchip RFID é a marca da besta? O sistema fabricado pela Motorola mede 7 milímetros de comprimento e 0,75 milímetros de largura. É composto basicamente de uma antena que faz a leitura do sinal e transfere a informação para um dispositivo leitor. E também um transponder com uma etiqueta via rádio que deverá conter o circuito e a informação a ser transmitida. Estas etiquetas podem estar presentes em pessoas, animais, produtos, embalagens, enfim, em equipamentos diversos. Contém uma bateria de lítio recarregável, que uma vez colocado, não poderá ser retirado, ocasionando em morte, devido à liberação do lítio. O tempo está passando. Muitos não percebem, mas o microchip RFID pode estar mais próximo do que imaginamos. E o pior, será uma lei, ou seja, o seu uso será obrigatório. Sem ele, não poderemos ser atendidos em postos de saúde. E para que muitos achem que virá para algo bom, ele vem com uma proposta vantajosa. Eliminará qualquer necessidade de uso de documentos e formas de pagamento como dinheiro e cartão de crédito. Até o momento, já foram gastos mais de 15 milhões de dólares em estudos para saber qual o melhor local para se colocar o chip em humanos e acharam dois lugares eficientes Na testa ou na mão? Seria isso uma coincidência? Caso a lei seja aprovada pelas autoridades mundiais e com certeza será todos serão obrigados a implantar o chip Coisas simples como viver ou você aceita ser chipado ou simplesmente será excluído da sociedade Legal, né? Como já dizia, Serra Malho na música, admirável gado novo, povo marcado, povo feliz. As pessoas estão tão iludidas com o avanço da tecnologia, que nem percebem as iscas deixadas por aí, para nos conhecer, vigiar e controlar. Temos uma vasta lista de exemplos, um dos mais usados, são as redes sociais. Todas as vezes que usamos o campo de pesquisa da internet, ele faz o um registro de tudo que procuramos e vendem essas informações aos anunciantes. Somos o produto a ser pego e vendido. O que as redes sociais fazem é nos estudar. Tudo que você escreve sobre você, gostos, desejos, medo e etc, está sendo preparado para ser inseridos no seu novo microchip. Todas as suas informações estão sendo armazenadas num grande banco de dados. Estamos todos fichados. Nossos dados que antes eram pessoais, agora são vistos por qualquer pessoa, em qualquer hora ou lugar. Tudo que você fala e posta está registrado e nunca poderá ser mudado, mesmo se você não pense ou haja da mesma forma. Tudo está gravado e será usado contra você. Agora, reflita comigo o que você está postando em sua rede social. Será que você está colocando informações demais sobre sua pessoa? Você acha que todo mundo deveria saber o que você faz? Onde você anda? O que você come? Do que você gosta? Será que estamos perdendo a noção da palavra privacidade? Você se tornou uma vitrine ambulante, porque transformaram em moda a questão de sermos populares em redes sociais. Quer ver um exemplo de que você está sendo observado? Pesquise na internet. Qualquer produto que você esteja comprando. Vá até o Mercado Livre ou qualquer outro site de venda de produtos. Pesquise sobre determinado produto. Depois, feche a página. Abra novamente o seu navegador. Entre em sua rede social, até que mesmo no YouTube, ou em qualquer lugar que você queira navegar. Observe as propagandas que vão aparecer. As propagandas que vão aparecer nos banners serão justamente sobre os produtos ou serviços que você estava procurando. Faça o teste, observe, analise. Não é um pouco estranho isso? Isso é uma prova visível, ou melhor, é uma das provas visíveis de que você está sendo observado, rastreado. Para qual motivo? Já parou para se perguntar? Sim, eu sei que agora você deve estar ficando um pouco assustado pois a realidade está caindo com tudo em sua cabeça. A realidade veio à tona, e quando a realidade aparece, de certa forma, ela assusta. Ela não assusta simplesmente por ser obscura e tenebrosa. Ela nos assusta, porque nos esconderam ela o tempo todo, e nos sentimos um fantoche, nos sentimos apenas uma peça desse grande tabuleiro de xadrez, onde qualquer um de nós, a qualquer momento, Pode tomar um checkmate. Vamos falar agora sobre o Facebook, sobre o Instagram ou qualquer rede social que você utiliza. Você não acha que você está colocando informações demais sobre você nessas redes sociais? Eu não estou dizendo que você deve parar de usá-las, até porque eu também as uso. Porém, eu as uso com muita cautela. Eu não coloco tudo sobre mim em uma página de Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter. E você? O que você anda postando, o que você anda escrevendo? Já parou para pensar que muitas pessoas estão vendo a sua vida pessoal? Você acha isso saudável? Onde está a sua particularidade? Onde está a sua intimidade com a sua família? Você acha saudável, sadio, ficar se autopromovendo o tempo todo em redes sociais, se mostrando? As redes sociais traz uma ideia de promover seres humanos a uma falsa ideia de inclusão. Nada mais e nem menos do que uma busca frustrada por status, futilidade, falta de confiança e de autoestima da humanidade em forma de redes sociais. A população tem que perceber que essa falsa sensação de que se é querido e aceito irá acabar ou diminuir e a depressão e a sensação de vazio irá bater novamente. Temos que nos atentar que quanto mais próximos estamos uns dos outros socialmente, mais distante, estamos espiritualmente. Eu não poderia deixar de falar também dos aparelhos celulares. Sim, esse smartphone que está aí na sua mão. Quando ele está ligado, está constantemente dizendo para uma torre telefônica onde você está. Sim, mas parece um aparelho localizador e não um telefone. Os smartphones hoje se tratam de computadores conectados a um rádio transmissor e receptor, microfone e um alto-falante. Quando pressionamos o botão de desligar e achamos que o telefone está desligado, na verdade, nós podemos de fato estar ligando um microfone e um radiotransmissor, então qualquer conversa ao redor está sendo mandada para alguma central de monitoramento. Pense comigo, você já perdeu um celular com fotos e vídeos? Conseguiu recuperá-los? Claro que sim, né? Isso porque existe uma empresa por aí que tem uma cópia de todos os áudios, fotos e vídeos que possuímos. E para você que pensa que isso é uma coisa boa, alguém pode estar usando essas informações num possível processo contra você neste exato momento. E então, ainda vai continuar postando coisas muito pessoais no Facebook, Instagram, qualquer rede social? Compartilhe notícias verdadeiras Compartilhe vídeos de conhecimento, compartilhe ideias boas, compartilhe mobilizações e reflexões. Não poste coisas demais sobre sua vida pessoal. Este é um alerta muito sério. Mais uma vez eu repito, não poste coisas do seu dia a dia o tempo todo. Não poste muitas informações pessoais ao seu respeito. Se isso já está no seu Facebook, remova imediatamente, claro. Muitas dessas informações já foram para um banco de dados. Mas quanto menos eles souberem de você, quanto menos eles souberem ao seu respeito mais protegido, você estará. Poste apenas o essencial, compartilhe informações, ideias, pensamentos, mas nunca exponha demais a sua vida. Você acredita que tem gente que coloca endereço no Facebook? Vamos usar as redes sociais. Somente para compartilhar conhecimentos, dividir conhecimento, pois o conhecimento é a chave para nos defendermos e, quem sabe, vencermos. Mas a vitória não é garantida. Mas se formos para cair, que a gente caia com dignidade, que a gente caia atirando, que a gente não se renda para esse sistema mundial que está preparando o governo do anticristo. O intuito do vídeo não é fazer você deixar de usar redes sociais. Como eu disse anteriormente, eu também uso, mas uso ao meu favor. Não uso redes sociais para alimentar cobras e sugadores da vida humana. Eu uso redes sociais para me beneficiar e não para beneficiar os controladores do mundo. Coloque apenas o essencial, não exponha demais a sua vida, pois você pode estar correndo um grande perigo mesmo sem saber.